Olá, seja muito bem-vinda ou bem vindo a mais uma aula do curso de Python para Inovação Cívica. Hoje a aula vai ser um apanhado de tudo que a gente viu. Então vai ter seletores, vai ter expressões regulares, vai ter HTML, vai ter requisições, vai ter um bocado de coisa, análise de site. Então vamos logo para a aula. Vamos construir um raspador para a só usando Scrape? Para começar, a gente tem que configurar o nosso ambiente. Então, lá nesse repositório, que é o repositório de raspadores do querido diário, a gente indica como que você pode configurar o seu ambiente com Linux ou Windows e a gente vai criar uma spider nova, né? um raspador novo e os raspadores ficam nessa pasta e a gente vai criar um novo arquivo que é o BAKIT.tap. Bom, primeiro a gente vai precisar fazer umas configurações iniciais na nossa Spider. Eu falei lá atrás que o Querido Diário tem um pouquinho mais de coisa do que aquela Spiderzinha simples que a gente fez para ver como é que era o Scrape, mas não é tanta coisa assim. A gente vai precisar primeiro de uma biblioteca que manipula tempo, datas, etc. E da Spider Base, que está definida no Querido Diário. Essa Spider já tem várias. Ela já tem várias funcionalidades que são úteis demais e todas, todos os raspadores devem, devem herdar dela. E ela herda da Scrape Spider, como já falei lá atrás, que é necessário. O Territory ID, como a gente já mencionou em outras aulas, é o, o identificador do IBGE né, do município de Caetité e a gente também tem para a gente necessita primeiro da manipulação de datas para definir esse datetime.date, que é a data inicial do da publicação dos diários nesse sistema. A gente vai no, tem, antes de começar a raspar, a gente vai a gente tem que ir lá e ver qual foi a primeira data disponível para poder ficar aqui, como uma coisa fixa. E, é importante que seja um datetime.date, porque permite operações com datas, é muito legal. E para finalizar, tá aí a nossa URL inicial. Né? Tá, beleza. Como é que a gente vai extrair... A gente viu como é que a gente extraía né, de KTT uma informação de uma das linhas. Como é que a gente vai extrair cada linha isoladamente? A gente vai usar o for para poder iterar sobre cada uma delas. Beleza, a gente já sabe que o método parse é o método padrão do Scrape, né, então a gente vai declarar ele. Nosso primeiro uso de seletores por XPath em Scrape é aqui. A gente vê que a response tem um método XPath e a gente pode passar um string, que vai ser o nosso, o nosso XPath. Aqui a gente está selecionando toda, todas as divs que tem id igual a edições, que a gente viu que só era uma e dentro dela todas as ULs, que são as nossas linhas. Só que lembra que tinha um cabeçalho? Aí a gente está especificando uma condição que é queremos as linhas que tem o cabeçalho, que tem o, a classe diferente de grid, para a gente excluir o cabeçalho. Agora, é, vamos ter vários elementos, cada linha. E o for permite que a gente itere sobre cada elemento dessa lista. A gente tem lá vários elementos, que vamos dar o nome aqui de Editions, e cada linha vai ser uma Edition. A gente vai para uma, executa um bloco de código, vai para outra, executa o mesmo bloco de código, vai para a próxima, até acabar todas as Editions. Para começar a extrair coisas de cada edição, né, de cada publicação, a gente vai é, criar um XPF relativo. Por quê? Cada edition é um elemento que está lá dentro da página. Só que a gente botando um ponto na frente do nosso XPath, a gente quer dizer que a, o nosso XPath é relativo ao nó atual que a gente está, o elemento atual que a gente está. Então a gente consegue pegar a partir do elemento ul, o segundo elemento li, depois dentro dele o elemento a e o atributo href desse elemento a. A gente usa o método .get para poder extrair o conteúdo, né? o texto daquele elemento. Então, o href vai ter lá o, o link que a gente quer. Então, a gente usa o .get para pegar a string do link, não mais um objeto. E depois a gente vai extrair o número de edição usando expressões regulares. Normal tem lá o edição número. A gente só quer capturar o, a gente só quer capturar uma sequência de dígitos que vem do lado de edição número. Então, a gente está botando um group um agrupamento, né, e selecionando o primeiro grupo, que é, se fosse grupo 0, seria o casamento completo, grupo 1 um é o primeiro grupo que está ali entre parênteses. Então, a gente só vai pegar os números que estão ali. Agora, a gente vai selecionar a data. A data, ela fica no primeiro, li, e a gente vai pegar o texto que está dentro, tá dentro do elemento A. A gente vai dar um get, mas a gente vai dar um strip. Para quê? Para que a gente remova qualquer caractere em branco que possa ter sido inserido, seja por erro ou qualquer motivo do, da formatação do site, para a gente ficar somente com é, aquela data que está ali. E aí a gente vai usar um, um método que pode converter uma data num certo formato que a gente descreve e vai converter essa string em formato de. em objeto de data. Né? E um objeto de tempo, na verdade. E depois a gente usa um outro método, que é o ponto date desse objeto de tempo, que converte para data, para a gente ter aquele item que a gente consegue manipular legal. Tá, beleza. A gente, já, é, a gente já conseguiu extrair tudo que a gente precisa. Agora, vamos salvar os itens, né? Lembra que a gente usa o yield, bota o item e tudo mais? Pronto. Aqui, a gente vai... É ter que importar um, um padrão de item que a gente tem, que é o Gazette. É, é uma classe que a gente vai preencher ela, vamos dizer assim. Lá no, dentro do for, a gente vai colocar o yield. Lembra que o yield pode, ser, pode retornar mais de uma coisa? Isso, é por isso que é interessante a gente está aqui. Se a gente botasse um return, na primeira iteração do for, ia encerrar aqui a nossa execução com o yield a gente pode retornar vários itens mesmo dentro da, mesmo dentro do, da execução do for. Então isso faz com que nosso código fique, fique bem legal utilizando esse yield e aí a gente está preenchendo campos né, do, do item Gazette com a data que a gente extraiu, o número da edição, as urls que podem ter no caso só uma para aquela publicação e também o poder né a esfera de poder que a gente viu no caso para esse para caete é somente o poder executivo mesmo não encontrei nada de, de câmara da de vereadores e tudo mais então fica só poder executivo aí tá beleza mas a gente viu que caete tinham umas páginas lá, né? não sei se, se deu para observar. E aí, como é que a gente pode pegar todas as páginas e não só a primeira? Vamos praticar o que a gente aprendeu para poder analisar como é que faz essa paginação? Agora a gente vai ver como que são as requisições para fazer paginação no site de KTT. Primeiro vamos abrir aqui a aba de Network e acessar o site. A gente vai ver que tem links para diários de 23 do 4, 14 do 4, enfim. E vamos clicar aqui na página de próxima e ver que tem essa requisição aqui que adiciona um IPG igual a 2 na request é um get. Vamos dar uma olhadinha na responsa. Abrir em nova aba. E vemos aqui que. Beleza as datas estão mudadas de fato, a gente podia já, já puxar esse link aqui para o Scrape Shell né? e a partir dele testar. Vamos adicionar aqui a URL. Dessa vez não, precisa, não precisamos nem criar uma, uma request, a gente pode passar o URL direto já que é um, é um GET normal. E aqui vamos dar um view response para que a gente veja. Beleza, o HTML está aqui. A gente poderia verificar né aquele processo todo, verificar se os links são os mesmos, se está funcionando e tudo mais. Está aqui, 8 do 4, 8 do 4. É, é o mesmo arquivo. Então, a gente está validando aqui que essa, essa requisição de fato é a requisição importante e que a gente pode é, usá-la para fazer a paginação. Vamos testar uma coisa. Vamos ver se a mudança para próxima página bota pg igual a 3. Beleza, tem pg igual a 3 aqui. Apareceu esse docs. Talvez seja, talvez seja útil, talvez não. É posso fazer por aqui né para a gente ficar com registrado aqui é, nesse caso aqui não apareceu é só um, isso aqui é só um na verdade isso aqui seria só um fragment ele não não iria fazer nada demais vamos ver uma coisa como é que a gente vai encontrar esse próximo aqui né a gente tem aqui por exemplo uma div de pg, uma div de próxima, a gente consegue encontrar que é um a com um href, edições e pg. Então, isso daqui já deve ser concatenado com a url que a gente estava usando. Né? Ele só coloca isso no final. E bora ver se esse link aparece na última página, porque se ele não aparecer, é o recado que a gente pode dar para a nossa extração de que ele não, não, de, não tem mais próxima página. E, de fato, é o que acontece, a gente tem, ele, é, ele, é, ele é acinzentado aqui e não tem mais o efeito de, de passar para a próxima página. Então, eu acho que agora a gente já tem tudo que é necessário para a gente fazer uma boa paginação segura no Scrape. Beleza, a gente tem uma boa ideia de como deve ser feita essa paginação. A gente tem que encontrar aquele link que vai para a próxima página, concatenar ele com a nossa URL. A gente vai repetir esse processo aqui que a gente fez de extração de itens, que é idêntico para todas as páginas. Mas quando chegar na última, o link não vai estar lá para a próxima página e a gente tem que parar a execução. Então, antes de tudo, a gente vai fazer uma coisa. Como essa paginação pode ser bem extensa, a gente vai colocar uma condição de parada para caso eu tenha colocado um filtro de data inicial que não seja a a primeira data disponível da do raspador porque se por exemplo se eu botar para raspar datas dois dias antes de hoje né dois dias atrás eu não quero que ele faça as paginações desnecessárias né e Cause dano, dano não, mas um uso mais elevado do que o necessário para essa para o servidor. Então a gente bota essa condição de parada e usa um return para encerrar a função, no caso, o método passe por ali. Aqui é a nossa aqui é a nossa identificação do link, certo? A gente não criou o XPF de fato, mas a gente deu uma olhada ali em como seria. Então, é, aqui a gente consegue pegar aquele, aquele href e a gente vai agora verificar se o link existe. Se o link não existir, a gente não vai gerar uma nova requisição. Mas se ele existir, a gente vai criar uma request. Lembra quando a gente estava fazendo as coisas no script Shell, que tinha o objeto script Request? Pronto, é esse. A gente vai ter uma URL ali para inserir e a gente vai usar o método o RL join da response, que vai concatenar ali o domínio da, da nossa resposta com um novo, com um novo final, né? que é o que a gente está conseguindo ali no Href. E o callback. O callback é importante porque a gente pode fazer outros métodos que não só o parse. A gente poderia ter outros métodos. Então, se tiver páginas diferentes, como a gente só tem uma página que só tem o mesmo padrão, a gente só precisa de um método para ela. E aí o callback indica qual é a página que a nossa resposta vai ser interpretada depois que a gente obtiver essa, essa resposta. E aqui a gente consegue ver a execução desse maravilhoso raspador que a gente fez e que ele passa um, alguns minutinhos aí e consegue pegar todos os documentos até chegar no final. Foi uma aula um pouquinho mais extensa, mas a gente viu aqui como que a gente viu o apanhado de tudo realmente que a gente tinha visto antes, desde o começo da criação da Spider até o final e a execução dela. Então é uma base muito sólida para a gente conseguir fazer próximos raspadores com, no querido diário ou em qualquer outro, qualquer outro projeto que apareça por aí.